Carta da compaixão e vamos complementar. E também uma mensagem do oráculo. Energia. E vamos dar uma arrumada. Virgem, compaixão para o seu momento, mesmo que você esteja começando com pouco ou com muitos machucados, porque só o seu estado de alerta, sua força de vontade de iniciar com o que tem no momento é o que vai te tirar dessa situação de fundo de poço. É como se você precisasse se puxar, sem desculpas, esperar o momento certo, sem qualquer justificativa que impeça você de seguir em frente. E aí, quando você perceber, você terá superado obstáculos, vencido seus limites e colhendo os novos frutos. Então, usa essas espadas como instrumento para abrir e enxergar o caminho rumo a um lugar melhor. E a carta da energia. A energia é a fonte de uma vida plena. Saber direcionar nossa energia é um aprendizado diário, um fato ou situação está exigindo muito de você? Uma pausa para recarregar é necessária para colocar as ideias em ordem e escolher o melhor caminho. Olha que carta linda para essa leitura. Cuida de você, da sua energia... para conseguir transmutar essa situação onde está exigindo muito de você, tá bom? Gratidão.